Louca no Bruno Clash, hoje eu vou comprar muita gema e você vai ganhar gemas pra comprar o seu brawler, quem sabe um brawler lendário Fica ligado nesse vídeo porque agora eu fiquei maluco e agora eu vou trocar esse boné Meu Deus, então bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área o vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, já tô aqui com o meu chapéu do Bruce, isso mesmo Bruce, beleza, manos, é o seguinte olha, estou aqui no Brawl Stars e vocês vão achar estranho, 130 troféus, 131 troféus, numa conta iniciante galera, temos apenas 6 Brawlers, eu ganhei aí no caminho dos troféus eu ganhei o Colt e também ganhei a Nita, e aí acabei ganhando também jogando algumas partidas, o El Primo o Barley, a Shelly e a Rosa, a ah, mais aqui a ideia é a loucura, vamos é, vamos fazer uma loucura aqui que ninguém me escute. Que a mulher não me escute. É o seguinte, mano. Nós vamos fazer uma loucura. Nós vamos vir aqui na loja. Olha que doideira! E você vai precisar bem disso daí também. Hein? Nós vamos vir aqui na loja. Primeira coisa antes de começar a loucura e você também ganhar as suas gemas. É o seguinte: primeira coisa a fazer é vir aqui na loja e clicar em inserir código do criador de conteúdo. Você vai poder ajudar o canal Bruno Clash sem gastar nada a mais. Pra isso, vai vir aqui, vai colocar o código Bruno Clash, inserir o código, e aí qualquer coisa que você compra na loja, você vai apoiar uma parte do valor, vai vir aqui pro canal Bruno Clash e não lá pra Supercell, Você é uma forma de você ajudar o canal, a Supercell ajudar o canal sem você gastar nada e sem eles darem nada pra gente, então é o galera muito obrigado a todo mundo que está apoiando se você tá apoiando, manda pra mim nas redes sociais no Twitter, no Instagram, quem sabe você não ganha uns brindes, quem sabe aí um Brawler novo, bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é vir aqui Aqui e comprar as gemas Agora eu já posso comprar, tô apoiando E galera, a gente vai apoiar comprando Meu Deus céu mano, mas ó, nós vamos começar aqui hoje fazendo uma doideira, vamos comprar aqui 950 gemas meu amigo olha, e é o seguinte galera já compramos aqui as gemas apoiando o Bruno Clash, maravilha e agora a loucura tá pronta pra ser feita, e bom galera, é o seguinte, vou deixar um desafio pra vocês se esse vídeo aqui pegar 2 mil likes, eu volto pra comprar a maior oferta do Brawl Stars, mano, e aí eu vou dar também a mesma oferta pra vocês, sim, porque hoje eu vou dar a mesma oferta Pra vocês que comentarem Aqui, deixarem nos comentários aqui A sua hashtag e o seu nome de usuário Porque eu vou sortear um cara e essa pessoa Vai ganhar 950 gemas Meu amigo, eu quero só ver como vai ser Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai abrir Aqui muitas caixas Pra ver o que a gente vai ganhar, mas é claro Vamos começar então com as Megas caixas, quando Quantas megas caixas eu vou abrir e quantos Brawlers eu vou ganhar? Já deixa aqui embaixo nos comentários quanto você acha que eu vou ganhar E é claro, não esqueça, neste momento inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho e deixe o seu like É muito importante para você não perder mais uma loucura dessa onde eu vou dar muitas gemas para vocês, beleza? Bom, vamos lá então começar a comprar, lembrando que eu tenho 6 Brawlers, mano Eu tenho 6 Brawlers e agora a gente vai comprar muitas caixas Eu quero ver se a gente vai ganhar mais de um Brawler em alguma caixa Partiu a primeira caixona, mega caixa aqui no Brawl Stars, vamos lá então Mega Caixa, mano, vamos ver o que vai acontecer Pontos de poder, a rosa Beleza, por enquanto nada Por enquanto nada de muito especial Aí não ganhamos um Brawler novo Eu quero ver, a minha ideia é ganhar Brawler novo Nessa conta, vamos ver como vai ser Mais uma Mega Caixa, já tá rolando as gemas Na Mega Caixa, meu amigo yeah. GEMAS Meu Deus, a mulher vai vir, vai me dar tapa na cara Vai ser uma beleza, meu amigo Bom, vamos lá então, vamos ver se a gente ganha aqui algum Brawler novo Opa, tá piscando. Bra Meus amigos, o um pouco primeiro Brawler Que a gente ganha já aqui, muito top Galera, primeiro Brawler, o um pouco Manos, beleza, já ganhamos um, hein Vamos abrir aqui mais uma Mega Caixa, então A gente ainda pode abrir mais 10 Mega Caixas Vamos lá então, primeiro aqui, ouro, mais Ponto de poder, ponto de poder, ponto de poder Não foi dessa vez que ganhamos mais um Brawler, quero ver Se a gente ganha mais de um em alguma caixa Vamos lá, mais uma Mega Caixa aqui, partiu Bairu, mais um, mais um, vamos lá, vamos ver Se a gente tem algum Brawler novo bra é novo, manos. Conseguimos mais um. Qual é? Qual é? Qual é? Rico, meus amigos. O rico, meus amigos. O segundo brawler, né? Ó, oh, o segundo brawler que a gente ganha aqui comprando as megas caixas. Vamos mais uma aqui, mega caixa. Partiu mais uma. Vamos ver se eu quero ganhar mais de uma em alguma caixa. Será que é possível, cara? Olha que doideira. Vamos lá, mais um. Não foi dessa vez que ganhamos Brawler novo. Beleza, tá tranquilo. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima, sem pensar muito, mano. Vamos lá, então. Mais uma caixa aqui. Seis, cinco, quatro, três. Vamos, Brawler. Vamos, Brawler. Piscando, meus amigos. Tá piscando, meus amigos. Brawler novo. Partiu. Meu Deus, o Daryl, mano. E tá piscando de novo. Mano! Tá piscando de novo, Daryl. E já ganhamos agora a Tara, meus amigos! Brawler mítico, Atara, meus manos. Olha que doideira! Daryl e Tara, manos, liberados! Muito legal, hein, galera? Olha que top! Bom, bora mais uma aqui, mais uma Mega Caixa. Tá só nas megas caixas É gema pra todo lado, meus amigos. Toca aqui, mano. Vamos lá, então, 5, 4. 3, 2, nada, 1. Brawler novo! Já foi 4 Brawlers novos, hein? Vamos lá, então. E temos o cal mano. Brawler super raro. Imagina se eu ganhar um lendário. Acho que eu fico maluco, mano. Meu Deus. Ó, gemitas e partiu, ganhamos, liberamos mais um, então já foram cinco, se não me engano, eu tinha seis, né bora mais uma então aqui, vamos ver então se a gente vai conseguir Brawlers novos, mano, ai ah, essa aqui não veio não, essa aqui não veio não, veio aqui geminhas, beleza, não tem problema, tá tranquilo vamos mais uma mega caixa, vai dar certo, eu quero abrir o máximo de caixas possível e conseguir com isso, ganhar o máximo possível de Brawler Ons ó, oh, deu ruim esse Brawler aqui, não deu muito bom não, hein, beleza, vamos pra próxima caixa tô triste aí, quero mais Brawlers mano, eu quero mais Brawlers, mano, eu tô gastando muita gema aqui, mano, pelo amor de Deus, e alguém você aí Alguém de vocês aí vai ganhar também, hein Fica ligado Ó, vamos ver nada de Brawler Tô triste, tô triste Não veio Brawler Mais uma Mega Caixa Que isso? Ô Brawl Stars, parou? Que isso, meus amigos Ô, oh, pelo amor de Deus Vamos mais um, vamos mais um Nada, nada, mano Ô, oh, mano Vamos lá, então Mais uma Mega Caixa aqui tô, Tá aguardando pro final, tenho certeza Eu tenho certeza, mano Bora lá, então Mais um, cinco, quatro, três, Dois Nada, mano Meu Deus, meu Deus Mas... Ih, agora já não tem mais mega caixa, hein Agora não tem mais mega caixa Agora é caixa grande, é isso? Ah, não, mas eu posso pegar aqui, ó Ah, já peguei, já peguei Ó, eu posso pegar aqui grátis aqui esses powerpoints da Rosa da Rose. É, Deixa eu ver aqui, pontos de poder Ah, eu posso pegar mais uma caixa aqui, mano Mais uma caixita aqui, ó Vamos lá, última caixa Uma caixa grande agora, né? Não é a mega caixa, né? Ai, meu Deus, eu pensei que ia ganhar mais, mano Nossa, não ganhei Nossa, e vocês? Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer aqui, quantos Brawlers a gente ganhou? Deixa eu comprar também os pontos de poder aqui, beleza maravilha, beleza, mais 20 aqui, beleza mais 30 aqui, show de bola, ó, muito bom, hein, muito bom vamos agora ver o que, que a gente ganhou de Brawler, manos. ó, ganhamos alguns Brawlers, ganhamos 1, 2, 3, 4, 5 Brawlers novos 5 Brawlers novos, manos. temos aí o Poco tá aqui pra vocês, Pocão, temos também o Rico, o Rico aqui muito forte também o Daryl muito bom, o Daryl. Temos também o Call Call animal muito forte. E pra quebrar tudo, temos a mítica, a... Atara, meus amigos, atara, meus amigos Que beleza, hein, galera, que beleza Temos alguns Brawlers muito interessantes Aqui, hein, muito interessantes, aqui, ó Vamos ver aqui, ó, por nível de poder, não, por raridade Decrescente, o melhor Brawler que nós temos É a Tara, aí, pelas raridades Olha que top, hein, galera, a gente vai ter Muita coisa pra fazer, então bora fazer o seguinte Bora, nesse momento, é... Dar uma upada aí, eu gosto de jogar, hum Deixa eu ver. Vamos melhorar a nossa tara no máximo que a gente tem. Ih, aqui já não tem, aqui já não tem. Vamos tentar melhorar o máximo que a gente puder dos Brawlers que a gente ganhou, né? Ó, vou melhorar aqui também. Uh, deixa eu ver se tem mais aqui pra melhorar. O pouco também melhora. Beleza. Ó, aqui dá pra melhorar ainda mais. Dá mais ainda. Meu Deus, que beleza. Vamos ver ali o que tem aqui também. Tem o Rico pra melhorar um pouquinho. Ó, mais dois, mais um. Que beleza, que beleza. Vamos lá, tem o Daryl pra melhorar. Daryl é forte, Caramba, meus amigos Bom, melhoramos ali também Agora a gente tem aqui, ó Pra melhorar alguns dos Brawlers que a gente já tinha, hein Eu vou melhorar o El Primo que o El Primo é bacana demais Olha como a gente tá melhorando o El Primo, mano Olha isso que a gente botou de nível nele, hein Deixa eu ver o Barley que a gente bota de nível nele também Vamos tentar botar o máximo possível nos Brawlers que a gente tem Deixar eles aí um nível mais alto E aí sim começar a fazer o Punch Maroto subindo E mostrando pra galera que o negócio tá forte demais, ó Agora a nossa Nita, muito forte Beleza, e por último aí o nosso coach Nosso coach também melhorando um pouquinho também Bom, mas hoje eu quero jogar aqui, ó Com o, o Daryl Eu vou jogar com o Daryl aqui agora Porque, ó, eu só tenho dois modos pra, li, pra jogar aqui Vamos primeiro no combater aqui Vamos no combate com o Daryl agora, galera É isso, já entramos aqui Estamos no combate com o Daryl Hum, é aquele combate que ajuda muito Se você tiver com o poder de estrela Do... do Bo, né Que é aquele lá que você vai muito bem com o Bo Agora... É, Bull, é, Shelly Aqui vai muito bem, né? Vai muito bem mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui É, esse aqui é, é ruim Porque é complicado aqui, hein? Vamos ver, vamos ver, o Daryl não é dos piores Mas também não é dos melhores, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar um pouco aqui Boa Boa, matamos, beleza Vai tentar matar alguma coisa? Vamos agora, vamos agora, ó Ó, ó que beleza, que beleza Nossa, pegamos muito ali, hein Pegamos muito ali, hein Pegamos muito Ó, já dá o dano ali Você é louco? Os caras tão doidão ali e que, que, que Tá paradão ali? Vamos buscar, ele, vamos buscar ele, vamos buscar ele Vamos buscar ele, vamos buscar ele, vamos buscar ele, vamos buscar ele Quero ver, quero ver Ah, eu não fui porque eu tava com pouca vida já E eu fiquei com receio Mas nós estamos bem, nós estamos bem Terceiro lugar, hein Cadê, cadê? Aí, agora nós já estamos com o nosso Mudar um pouquinho E aí a gente vai pra cima, ó o negócio Olha o negócio como vai ser Ó, oh, ó, oh, matamos Ganhamos Já levamos a primeira a Primeiro lugar com o Daryl Muito legal, hein galera, muito legal Agora a gente vai fazer o seguinte, eu tô com o Daryl aqui A gente ganhou a primeira, mas eu vou mudar De Brawler Olha o Brawler que eu vou pegar. É isso, já estamos aqui agora no combate solitário com a famosa Tara, meus amigos. Vamos ver como vai ser com a Tara. Não sei se vai dar bom isso aqui não, hein? Quero só ver qual que vai ser a ideia, se vai dar bom isso aqui. O que que vai pegar, hein? Ó, deu alguma coisa ali, ó. Já aconteceu alguma coisa ali, hein? Vamos ver, vamos ver se a gente dá dano ali. É, ele veio ali. Aí não tem como competir muito, né? Vai ter que ficar esperto ali pra poder aproveitar na hora certa. Ela não é o melhor Brawler pra esse modo, né? Eu quis jogar só pra ver qual que, qual que seria a ideia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, ah, ah. Opa, matou! Acreditei no meu, no meu, no meu super, hein? Acreditei no meu super, acreditei demais, hein? Ó, aqui é difícil entrar ali, né? Porque se eu entro ali dá ruim, meu amigo. É um abraço. Ó, vamos ver lá. Boa. Já sabemos que tem um cara ali, ó. Ó. Beleza, pegamos. Ai, morremos. Ah! Vamos outros, mas agora vamos mudar o modo, galera! Agora sim no modo certo! Vamos lá, então! Partiu com a Tara! Agora eu quero ver, meus amigos, agora. Ih, duas Shellys, mano. Meu Deus, acorda aí, Shelly Vamos que vamos, Shaleira! Vamos que vamos, Cheleira! Vamos dar um dano ali pra poder pegar nosso, nosso super também. Uh, ainda bem que ele foi pra lá, hein? Ó! Oh, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai pegar! Bota, bota, bota, bota, bota! Boa! Boa, mano Boa, mano Agora sim Agora eu peguei meu super Peguei meu super Ó, vou juntar ele ali, ó Pra acabar com a alegria dele também Que beleza, mano Ó, o super é muito pesado dessa. O super da, da Tara é pesadíssimo Ó, se você consegue pegar ainda No momento certo, você arregaça Você arregaça Ó lá, ó, agora, agora Tipo agora, ó Ó, ó, ó Que beleza, mano Meu Deus, levamos ainda Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá ó, Mais um, mais um, mais um Opa Boa. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, oh, oh. Beleza, mano. Vamos, vamos, vamos. Ó, oh, beleza. Oh. Ah, agora vai acabar com ele. Agora vai acabar com ele. Oh, que beleza, mano. A Tara é maravilhosa. É muito gostoso jogar com a Tara, né, mano? É muito bom jogar com a Tara. Ó, oh, vai acabar ali com ela. Oh, bom, mano. beleza. Ih, vai dar em mim, vai dar em mim ali. Nossa, quase. Quase... Nossa, boa, boa, boa Ó, oh, que beleza, levamos Meus amigos, que beleza Manos, que beleza, conseguimos aí mais Uma vitória, muito boa, agora Pra fechar com chave de ouro, a gente vai jogar O combateira, mas agora com aquele Braula que eu gosto, né, aquele que é da treta Agora aquele que é da treta, mano, ó, oh, agora É com a famosa... Cheleira, cheleira, agora a gente vai pra treta Nesse modo, esse modo eu gosto da Shelly Esse modo eu gosto da Shelly porque ela é treta Encostou nela ali, meu amigo, é treta É pesado bater de frente com ela Que isso, não dá não Opa Só ficar esperto ali Pra poder voltar Eu peguei todos os Os powers, os powers Pra poder ficar mais fortona então agora a gente já pode ir pra treta, né? Já pode ir. Opa! Ai, pulou pro lado errado. Boa! A autofile dele fez ele pular pro lado errado. Não entendi nada. Boa! Opa, tem duas caixas ali, hein? Tem três caixas ali, mano. Tem três caixas ali. Nossa, mano. É muito dano, é muito dano. Nossa, olha isso como eu fiquei forte, hein? Agora eu vou pro meio. Eu quero ver nego me parar, mano. Quero ver nego me parar agora. Olha isso como eu tô forte. Aquele. Aquele. Nossa, aqui não dá nem pro lugar. Olha isso! Meu Deus, olha isso! Que isso! Bora! Pau! Mais um, mais um, mais um! Pau! Levanta! Que doideira, meus manos Que doideira Deu muito bom, hein, galera, deu muito bom, hein Bom, galera, é isso, manos É isso, manos, então, muito top Comentem aqui a sua hashtag Comente seu nome aí, quem sabe você não vai ganhar também Essa montoeira de gemas Que eu ganhei aqui também, beleza? Então é isso, manos, tamo junto, é nóis Um abraço, falou! Foi, foi!